Agora vai, programa na Rádio Mundial, tá aqui, vou colocar no pedestal, deixa o, a bateriazinha junto aí, o bunker, já tá, já tá fazendo, é, mas vê se tá, a câmera tá aparecendo, tô aparecendo pra você? Uhum, agora sim. o violão, isso aí, tem um comercialzinho aí, ó, tá vendo? Uhum. Aí ele vai soltar a música. Vou uma um anel que atrapalha a tocar. Daqui a pouquinho. Vou falar um pouquinho desse programa que me veio agora, falar de abundância, falar de percepções. Crenças. Essa bateria acho que dá, viu? Não precisa, acho que você não precisa plugar, não sei se você perceber que ela tá. tá pegando. Tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho disso. É, esse é o último programa dessa temporada. Claro que tem no, no YouTube, tem vários programas gravados dessa oitava temporada que eu fiz. Tá? E o que acontece? Põe o um caderno embaixo aí. E o que acontece? Aí a gente vai dar uma parada, porque tem um projeto novo chegando, vamos ficar sabendo logo, logo. E eu devo voltar lá para meados de maio, mais ou menos. Semana que vem eu estou no Rio Grande, do Sul. Eu estou em Santa Catarina, depois Rio Grande, no Sul, até o dia 12 de março, tá bom? Então, quem quiser conhecer o trabalho de perto, seja do Sul, é uma boa oportunidade. Em São Paulo, até amanhã, com os atendimentos, amanhã tem um trabalho chamado Toque do Despertar, tá bom? Fazer um programa hoje pra gente chamar. Essa música de baile aí sete agora ele me dá o um retorno sete um zero dois dois um três fundo são os telefones da rádio vai e a Sony peça um dois, três, testando os nossos comunicadores participe essa é a chamada do meu programa essa música chama receita de felicidade está no CD Consciência Cantada hora Está do ar. Agora vai a luz Programa Paulo Sérgio Oliveira. O empoderamento é, da vida é, e as ferramentas para despertar. É. Tem a alegria aí. E... Bem dentro de você é só você querer. Busca a sintonia, curta a energia. Linda de viver. Raus, raus, A sintonia pelas mágicas ondas da Vibe Mundial. 95,7 FM para São Paulo. No Instagram está sendo transmitido pelo meu Instagram, Paulo Sérgio Oliveira, com dois Hs no final, ou no, no Instagram da Vale Mundial também, né? No YouTube, desculpe, da Rádio Mundial. Ao vivo da Avenida Paulista, meu último programa, eu ganhei esse programa extra aqui. E um dia bom, porque dá tempo de eu falar do meu trabalho que vai, vai acontecer em São Paulo amanhã, e depois eu viajo aí uma longa jornada, tá bom, gente? Eu estou com a voz cansada, ontem eu me apresentei lá no Tom Tom Jazz, em Moema, com meu amigo Akaya Charamana, que lançou um disco xamânico maravilhoso, foi um, foi um ensaio show, não foi um show, propriamente dito, mas para a gente é, né, que a gente sempre leva muito a sério essa questão, onde ele conseguiu trazer um remix das músicas xamânicas em uh, trance, né? em com um DJ, o um trabalho dele bem interessante. Eu fui lá e cantei uma música minha, tive até a ideia de pegar as minhas músicas e colocar algumas nessa pegada, porque é gostoso. Eu vi a galera dançando ali, eu cantei duas músicas com ele, uma música dele, uma música minha. Foi, aliás, eu quero agradecer a Kaila, produtora, quero agradecer o Acaie, a Kayane, toda a galera ali, Manuel, uh, da produção dele, a galera do Tom Tom Jazz, uma casa linda. Já teve vários shows ali, em Moema. Foi muito bacana. E a minha voz ficou rouquíssima. Eu terminei sem voz. Eu estou aqui num sacrifício, que não é sacrifício, né, gente? Sacro ofício, é sagrado. E prometi para as pessoas, então, Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs no final. Para audiência rotativa que não me conhece, que nunca fiz programa de segunda-feira aqui, oito anos de rádio. Estou terminando hoje a minha oitava temporada porque vou viajar, né? vou fazer o Sul, também vou ter uns um, um projetos na Europa que vocês vão ficar sabendo. Enfim, que não dá tempo de falar. Mas quero dizer para vocês que devo retornar aqui para a rádio, lá para maio, por aí mais ou menos, se Deus quiser, e ele sempre quer. Ele pode não querer do jeito que a gente quer, porque ele sabe mais do que a gente. Não é isso? Quero agradecer o carinho das pessoas que me acompanharam esses dias, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook Paulo Sérgio Oliveira, depois do último AHH Oliveira. Os trabalhos técnicos de um cara que eu não via faz tempo, grande Jean, Jean Leruz. Quanto né? tempo de rádio, Jean? 28 anos de rádio, mole. Uh, uau! O cara vai se aposentar aqui. Gente, para quem não conhece meu trabalho, eu sou professor de xamanismo, constelação familiar. Terminei no carnaval agora, turma 103. Ó, oh, como a gente caminhou, cara. Na época aqui, o que que era? Turma 5, né, gente? Uau! Turma 103, nós caminhamos bastante na formação intensiva em constelação. Foi no carnaval, foi no espaço Aquiva Urbana, ali do grande Leo Tese. Também quero mandar um beijo pro o Leo Artese, o no nome do xamanismo aí, o Marcelo, que esteve comigo lá. Enfim, eu tenho muitos parceiros por aí. Já de antemão, quero mandar um abraço que eu vou estar em Montenegro, Rio Grande do Sul. É, domingo agora, já a partir de domingo, esse próximo domingo. Mas tem uma coisa recente para você de São Paulo aí. Como eu não estou mais morando em São Paulo só, eu moro em São Paulo também, as pessoas falam, Paulo, quando é que você vai fazer um trabalho em São Paulo? Está aí. Amanhã, em Moema, espaço Terra Luz, o espaço mais bonito de São Paulo, tem poucas vagas, né, Patrícia? Deve ter umas três vagas. Eu vou fazer o toque do despertar, vou fazer constelação, nessa vibração do toque do despertar, que é um transe coletivo, dos quais a gente tem muitos resultados, né? E olha que interessante, nesse transe a gente faz a constelação também, e é um trabalho que sai todo muito, muito, muito expandido. E detalhe. Não adianta sair expandido, sair ter um trabalho maravilhoso, se isso não traz resultados. A gente é muito focado nisso, na vida prática. Um trabalho que não muda os seus relacionamentos, não muda a sua percepção com a família, com o trabalho, com a felicidade, por mais espiritual que seja, ele está incompleto. Nós não somos só o espírito. O espírito tem que ser trabalhado, é uma área fundamental. Mas além do espírito, é a consciência. Ok? Engloba espírito, emoção, sentimentos, corpo físico, saúde, a tua energia. Hã? E o teu racional para você conseguir entregar, elaborar, escrever. Então, consciência é tudo. Se você trabalhar o lado espiritual, maravilhoso, continue trabalhando. Mas você vai ter uma cura no corpo espiritual. Se você quiser trabalhar consciência, você vai mudar a sua vida e de quem? Cruzar o seu caminho. Então amanhã, a partir das 19 horas, daqui a pouco eu passo o contato de lá. Vou botar um pouquinho de música na conversa aí. Música do meu CD, Consciência Cantada. Disponível gratuitamente nas plataformas Spotify. Consciência com K, cantada com K. Essa música fala do agradecer. Eu sempre falei aqui na rádio que agradecer é fazer a graça divina descer. Você já agradeceu hoje? Pensava eu muito na vida e nesse carro lembrava mesmo de viver. Clamava pelo que faltava. Tudo que eu tinha nem podia ter. Então no um poderoso Flash. Desses que remexe nos faz tremer Saquei o milagroso mensite Do agradecer então é um poderoso flash Desses que remexe nos faz tremer Saquei o milagroso mensite Do agradecer Cantar Cantar E trago tomo Pra ter o dom de lutar, recordação, calenta a sensação, um som de um novo som vindo me procurar, amar, não padecer, lá. agradecer. E a graça irá descer, miragem, doce viagem, sonho de luz em meu ser. Então, um é poderoso flash desses que renasce nos faz tremer. Saquei o milagroso mensagem Tu agradecer. Então, num poderoso flash, desses que embaixe, nos faz tremer. Saquei o milagroso mensagem do agradecer. Avaliação. Se tenho sempre Deus comigo, não como perigo, não há solidão, que ilusão. Desfrute então você, amigo. O dom da gratidão, é D, poderoso. Flash desses D, letra nos faz D, letra o milagroso insight do agradecer. O poderoso dom da gratidão. Agradecer é fazer a graça divina descer e ocorre uma série de mudanças no seu cérebro quando você agradece. A voz está né? pequenininha, está falhando um pouquinho, mas o coração da grande, espero que essa música tenha tocado você. Ah. Você reclama do trabalho, mas você tem um trabalho. Você reclama do chefe, mas você tem um trabalho. Você reclama do casamento, mas você está casado com alguém que cuida de você. Você reclama dos seus filhos, mas eles são as bênçãos. Você reclama que o dinheiro está curto, mas você tem dinheiro. Reclamou. esse re é um retrocesso, é uma repetição de uma sinapse. Isso no cérebro isso reverbera como um comando negativo. Né? Sendo que o agradecer vai para outro lugar. A gratidão te coloca numa... Então eu agradeço aí por esse programa. Eu sou tão grato que eu ganhei esse programa para fazer hoje aqui. Eu quero agradecer a Miriam Dolorocinho também aqui da rádio, para falar o que hoje? Que tema que eu queria encerrar essa oitava temporada? Percepção, gente. A cura está sempre na percepção. Você aí, um estudioso, um buscador de espiritualidade, consciência, expansão, conhece a lei da atração, conhece um pouco de física quântica, conhece de espiritualidade, mediunidade. Tá, vamos falar da prática. Como é que está a tua vida hoje? Você está bem financeiramente? Você está feliz no relacionamento? Você está feliz no trabalho? Você está na sua missão? Fevereiro, o ano já começou. Chega de protelação, né, gente? Até a palavra protelação, postergação, termina em ação. A vida é ação. Chega, né, gente? Chega de esperar o carnaval, chega de esperar o ano começar. Né? Eu comecei no dia... Primeiro de janeiro eu estava trabalhando. É, e eu sempre estou colhendo resultados bacanas no final do ano. Então, primeira coisa: o que está que te impedindo de agir? Por que, que você tem tantas ideias brilhantes e não consegue colocar em prática? Entende? Então, que a questão não está em você ler bons livros de autoajuda, ler apostilas de cursos, fazer cursos pela informação. Porque se algo não está dando certo na tua vida aí, né, tem a ver com questões implícitas, programadas, arraigadas no teu inconsciente. Se racionalmente você faz tudo certinho, você trabalha, acorda cedo, é, né, cumpre as normas da empresa, faz, entrega mais do que é pedido, e algo não vinga, você não é visto, você não é promovido, o teu dinheiro não fica. Se você, num relacionamento, é uma pessoa correta, faz tudo certo, se entrega para outra pessoa e, de repente, as coisas estão erradas? Não existe azar. Você não é um azarado, né, gente? Existe aí uma questão implícita, vamos lá, sistemicamente. Como é que são os relacionamentos da sua família, da sua mãe, das mulheres, você é mulher, do seu sistema? Como é que é a questão do dinheiro? Tudo, por exemplo, tá, gente? pode ser os dois lados. De você aí, que não consegue sair do lugar, na questão financeira, como é, que foram? Como é que estão os homens no teu sistema? Tem só um tio que você se inspira nele? Aí as perdas... As... Você está repetindo questões sistêmicas. Tem as questões inconscientes, quer dizer, são padrões de você não se sentir merecedor, não saber nem cobrar por um trabalho. Tem as questões de você não estar tá disponível para a vida, só estar racionalmente, mas não está... Não basta só querer, né? esse querer que fala minha música lá, né? ampliar a consciência e verá o que conduz. Quer dizer, sem ampliar a consciência, depois sim que eu canto. É, tem alegria aí bem dentro de você, é só você querer. Mas esse querer é para quem expandiu. Né? Então, se você não conhece os seus padrões de sabotagem inconsciente, estão sem seu inconsciente, perdão, como é que as coisas vão virar? Tá, Paulo, legal, bacana, que receita bacana, é algo novo que eu nunca escutei, mas como é que eu faço para isso? Pois é. a uma notícia que você não, não, não é pelo racional, não é agora, agora vou olhar para as minhas questões em consciência Não é assim, é um processo todo de olhar para as minhas dores, para aquelas coisas que eu botei embaixo do tapete, as minhas tristezas, rejeições da infância, etc, etc. Para ser feliz, não. olha como, como isso está no inconsciente coletivo enganado. Para ser feliz não é esconder as minhas tristezas. Para ser feliz é eu ir além das minhas tristezas. Né? Tá. E questões que estão implícitas em você buscar trabalhos que te trazem transe. O transe é uma maneira que a mente da gente, a mente inferior, não, não conseguiu ainda descobrir a maneira de sabotar. O transe ele vai no lugar onde realmente eu entro em contato com essas esferas do inconsciente. A constelação é um transe, a hipnose é um transe, existem outros transe do psicodrama, é, eu não quero entrar aqui em aspectos muito técnicos, mas talvez nesse momento, é, por alguma sintonia você esteja me ouvindo, e seja por aí que você fala, pô, nunca ouviu Paulo, que legal que estou escutando esse cara, deixa eu me permitir olhar para os meus padrões. Ou, pô, eu conheci esse cara, mas achei, achei que ele só tocava violão, cantava, tal, tal. E. Deixa, algo, algo em mim sentiu dessa vez que algo pode ser liberado. Então, eu convido vocês a conhecer o meu trabalho no YouTube, lá, né? Paulo Sérgio Oliveira com dois agasso, No Instagram, Facebook, né? E. Vou fazer, já que é o último para comemorar. Vamos lá. Três livros. As primeiras pessoas que escreverem no meu WhatsApp dizendo o título de três músicas minhas, as três primeiras, eu vou dar um livro e eu vou tá bom? De presente. Aí o pessoal me escreve até a noite, Jean. Pô, eu não ganhei por quê? Eu falei, pô, a... né? são os primeiros, né? Tá? Tá aí. As três primeiras pessoas que escreveram no meu WhatsApp é 11 9 91 19 -79 -15. Quem é meu ouvinte já sabe que vai ganhar. Aquele espertão que vai no Google, não vai dar tempo. Alguém vai ganhar na sua frente, com certeza. Mas vamos tentar, né? De repente hoje, esteja, não conheço esse horário, não conheço o retorno desse horário. O que é do homem, o bicho não come, né? Tá bom? 11 9 91 -19 -79 15 Quem falar... Três canções minhas acertando o título, com os títulos certinho vai ganhar um CD, um, um livro com um CD. Fechado? Tem até aí? Oito minutos, é isso? Ih, dar para cantar para galheiros abrindo os caminhos aqui. Essa música minha não é de Daniel Moraes Luz, é. um grande compositor. Ela abre os caminhos, um mantra poderoso. Quem ninguém vai faltar, A conexão de abrir caminhos. A ungangue na bataí, namacá. A ungangue na bataí, Já Jai Ganesha. Ganesha é considerada a deidade, a entidade que desbloqueia os caminhos. Mas Paulo, você canta música xamânica e canta mantras, você mistura um com o outro. Não se mistura aquilo que nunca foi separado. Olha que visão de dualidade que você tem, hein? que é o contrário da visão da unidade. Né? O xamanismo é a yoga dos índios, a yoga é o xamanismo dos hindus. A energia Kundalini é a mesma que a energia de Yoshibu, Shibu Butan, a jiboia branca. Só muda os arquétipos. Hoje. Então, como é que a gente vai misturar aquilo que não é e nunca foi separado? Hum? Tá. A abundância é uma energia que ela. Né, quem já viu uma constelação, por exemplo, alguém representando a abundância? É uma energia que ela foi feita para dar, para doar. Ela procura assim como é a saúde. Assim como é o relacionamento. As pessoas é que estão fechadas. Não é o relacionamento que não está te vendo. Não é a prosperidade e a abundância que não está te vendo, apesar de serem coisas um pouquinho diferentes. Não é o sucesso que não está te vendo. É você que está de costas para a vida. Muitas vezes viradas, né? virada nas histórias dos pais, muitas vezes virado em posicionamento errado na sua família, ou seguindo excluídos, né? ou seguindo falências, ou seguindo dor nos relacionamentos. Não só da mãe e do pai, mas outras histórias aí. E ainda tem algo que está muito implícito, o grande Jung falava disso, o inconsciente coletivo. Se hoje o ano começou, e eu falei bastante, hein, gente, pega no YouTube lá, não entra nessa vibração com as pessoas reclamando por causa de política, por causa de eleição, e que está tudo errado, que vai estar tudo errado, nessa vibração de medo, é óbvio que isso desempoderou você. Está em tempo ainda de corrigir isso. Mas não é só o querer. Nós vamos corrigir isso nas esferas do inconsciente. Quer dizer, eu tenho as influências ancestrais do inconsciente coletivo né, e as minhas reações às dores. Fora as pessoas que eu atraio para mim quando eu não estou... Quando eu estou indisponível para a prosperidade, eu vou atrair uma pessoa que também não é próspera ou que também vai me enganar, como sociedade, como parceiro. Quando eu não estou disponível para um relacionamento, eu vou atrair uma pessoa indisponível. É óbvio. E para que parte de você não entendeu isso? Você não é coitadinho, você não tem dedo podre, não. Você está simplesmente virado para trás. E é importante, e você só vai curar isso nas esferas do inconsciente. Tá bom? Tem bastante vídeo meu falando disso. Amanhã é um dia que eu vou falar um pouquinho disso lá, não. Espaço Terra-Luz, entre em contato no meu WhatsApp, acho que deve ter agora umas duas vagas só. 11 991 15 É aberto ao público. É um público seleto, lá, a gente preza muito. É, não é formato informativo, não é palestra, é um transe que a gente trabalha. A gente preza muito essa questão do, da preservação do silêncio do espaço. Mas você sai diferente. Obrigado por você. A gente tem muitos relatos, muitas histórias, muito, Tem Uma página no Facebook, acho que é Paulo Sérgio Oliveira, com Familiar e Xamânica, né? tem muitos depoimentos de alguns, gente, né? enfim, enfim, enfim. Eu tenho dois minutinhos aqui, eu já agradeci, eu já cantei para a uh, Eu quero deixar esse ano aqui, 2023, que é um ano de vibração, 7, que é um ano que, ou pelo amor ou pela dor, você vai ter que procurar aí, tanto a espiritualidade como a expansão de consciência. Eu prefiro que você procure pelo amor. É um chamado sério. Você vai lembrar de mim, tá? Eu espero que você lembre na hora do amor, na hora da dor. É, dá tempo ainda também, claro, né? Disse a compaixão, tem grandes curadores aí. Mas para quê? Você sofrer porque você protelou algo, porque você teve preguicinha, hã? Tá? Da onde vem essa preguicinha da protelação, do postergar? Gente, sabe o que você precisa para ser feliz agora? Nada. Você deve ser feliz agora com o que você é, com o que você tem, com quem você está. E onde você está. Esse papinho de quando sair aquele dinheiro. Quando eu for, ai, a pessoa vai viajar fala nossa, eu queria tanto estar com meu um namorado aqui. Quer dizer já matou a presença, você deixou de ser feliz, sabe? Esquece. Não é quando você estiver com alguém, não é quando sair do dinheiro, não é quando vender... Não, não, não. Agora, ó, ó, quero ser feliz. Ó, esse segundo passando, ó. Agora, eu quero ser feliz. Agora. Com tudo que sou e tenho. Respira fundo. Tem até um programa gravado aí, que uma meditação que eu fiz, né? Empoderamento interior. Pensa que tem um Deus habitando dentro de você. E é ele que você programa para ser feliz agora. Agradecendo aí os trabalhos técnicos. Meu amigo Jean, o Brasil é Patrícia, que está aqui filmando. A galera do Instagram, Paulo Sérgio Oliveira Pois Aliás, agradecendo aos meus ancestrais. Agradecendo aos parceiros pelo Brasil todo, pela Europa. A Mirella, logo, logo estaremos aí na França. Obrigado ao Pai Maior. Obrigado, obrigado, obrigado, gratidão. Eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. A minha missão, a você o vício mundial. Eu agradeço. O ano de 2023 será maravilhoso com certeza. A serviço de algo maior meu nome é Paulo Santos Oliveira, seu falei. Caos, caos, caos. Você acabou de ouvir. Galera, se gostou desta live, por favor, compartilhe. Beijo no coração. Aguardem meus novos projetos.